Chegamos hoje, no dia mais importante do ano litúrgico A festa da ressurreição do Senhor O um evangelho é muito sóbrio Diz assim que, de madrugada Maria Madalena, na versão de Mateus, saiu sozinha E foi até o sepulcro de Jesus Chegando, ela viu que a pedra grande tinha sido rolada. Ela olhou e aí sai correndo para avisar Pedro e João, dizendo assim, tiraram o mestre e eu não sei onde colocaram o seu corpo. E aí Pedro e João vão correndo até o sepulcro. E o que que sobra para nós desse primeiro encontro? O que eles veem é o sepulcro vazio, os lençóis, o pano que estava sobre a cabeça. No evangelho de Mateus não tem nenhuma visão daquele anjo que diz, no evangelho de Lucas, né? por que, que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? A primeira mensagem da ressurreição é isso A vida vence a morte Jesus foi o vencedor da morte para ele e para nós A palavra que no evangelho de Mateus é dita é Primeiro, alegrai-vos Nós estamos invadidos por muita tristeza Tristeza de perder pessoas queridas Tristeza de ver a maldade no mundo, tá? como esse assassinato de crianças na creche em Santa Catarina. Quem pode imaginar que alguém entre num lugar só de crianças, 4, cinco anos, e sai matando? Para quê? Tá? Então nós temos né, motivo de tristeza. Tem violência, tem fome, tem injustiça e a gente tem.. Vai, mergulhando na tristeza, depois na depressão a mensagem da Páscoa em primeiro lugar é alegrai vos A segunda mensagem para aquelas mulheres é não tenhais medo A gente também deixou que o medo invadisse nossas vidas né? Já tem gente que não sai de casa Ah, eu tenho medo de ser assaltado Eu tenho medo disso, daquilo E nós vamos aumentando os medos significa paralisia. Nós não temos mais iniciativa. Então o que nós podemos tirar dessa mensagem da Páscoa do Senhor? Eu creio que em primeiro lugar nós temos que mandar embora indiferentes. As mulheres dizem, ó, oh, morreu, acabou, vamos ficar em casa. Não, nem raiou o dia. Elas saem correndo para o sepulcro. Então a primeira coisa é nós temos que vencer a indiferença. Ah, não tem nada a ver com isso. Ah, tem gente passando fome, tem desemprego. Não, isso não quer dizer nada. E a campanha da fraternidade desse ano foi essa, esse chamado forte de Jesus aos discípulos que querem se desincumbir, mandar, cada um vai se virar, vai procurar pão, aquela multidão. E Jesus diz para eles, dai-lhes vós mesmos de comer". Então a Páscoa nos convida a vencer a indiferença. Nos convida também a trocar o nosso coração. A gente deixou que o nosso coração é, se enchesse às vezes de amargura. Dizer, ah, não adianta nada, eu também não quero saber de mais nada. O mundo não vai mudar, então a Páscoa quer dizer, é possível mudar o nosso coração, é possível mudar o mundo e não ficar assim, alheio, né? eu não quero mais nada, eu não quero mais nada. Não, a Páscoa nos convida a ser protagonistas de novo. E também Jesus ele diz para as mulheres, e de anunciar, ele dá uma missão, nós não queremos mais assumir nenhuma missão na comunidade, na cidade, no nosso país. A Páscoa nos convida a voltar a ter essa missão. Missão do quê? A missão do cristão é anunciar que Cristo está vivo. A missão do cristão é deixar nascer de novo no coração o que nós temos de melhor e não de pior, aquilo de pior. Às vezes a gente deixa que o coração seja tomado pela mágoa, pela tristeza, pela vontade de vingança. Não, a Páscoa é alegria, compromisso, mudança de vida, solidariedade com os que necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.